Salve minhas guerreiras e meus guerreiros, eu sou o professor Emílio Júnior. Obrigado por você estar aqui. Tá tudo bem hein? Aqui tá tudo ótimo. Vamos fazer hoje uma sequência de exercícios abdominais em pé, do jeito que vocês me pedem. Então presta atenção, vem comigo que o treino vai começar agora. Vamos fazer o seguinte: olha só, presta atenção. Primeiro movimento: só esse movimento aqui para você poder pegar o jeito. Só isso aqui. Só esse balançar, nós vamos precisar disso. Colocou a mão à frente, assim. Agora vai fazer um giro. Isso, vem, gira, gira, gira, gira, gira. Por isso que eu falei para você. Faz aquela marcação para você conseguir. Gira mesmo. Isso, gira. Vamos lá, Pegando o máximo. Vou fazendo junto com você. Isso, vai pegou mais essa dica ó continua no movimento que nós vamos passar para o segundo exercício sendo que esse exercício você não para não continua fazendo só esse movimento aqui para não parar tá bom esse movimento é para trabalhar ó, aqui a linha da cintura agora você vai parar nós vamos fazer o um exercício que eu costumo chamar de martelo ou marretar vai segurar entrelaçar os dedos dessa forma Vai colocar ambos os braços acima, vai agachar, bater, volta. Vou fazer bem devagar. Agacha, bate, volta. Agacha, bate, volta. Aumenta, aí você pode aumentar a velocidade. Mas, lembrando, não precisa ir lá embaixo, você não precisa descer tanto. Se você não conseguir, professor, para mim não dá, tá difícil minhas coxas. Segurou, sobe, bate, volta. Bate, volta. Bate, volta. Bate, volta. Isso aí foi a forma modificada que eu achei para fazer para vocês. Já deve estar começando a sentir o seu abdômen. Reto abdominal, meio, e trabalhamos o lado. O próximo exercício que nós iremos fazer, aí vai ser unilateral. O que é unilateral? Primeiro um lado, depois o outro. Presta atenção para você poder entender como é que funciona. Ambos os pés eu quero paralelos, tá? Assim. Vai colocar as mãozinhas, dessa forma, acima e ó descer. Dois, três, quatro, cinco. Vamos a oito. Seis, 7, oito. Parou. Vai fazer agora com a perna esquerda. Fizemos com a direita, vamos fazer com a esquerda oito repetições. Colocou a mãozinha em cima, um, dois, três, quatro, devagar, 5, 6, sete, oito, isso aí. Você já trabalhou ambos os lados, vai ficar um pouquinho ofegante e vai sentir que trabalhou bastante a região abdominal. Agora, partindo para um outro exercício que eu também gosto de fazer, é o seguinte, preste atenção. Vai colocar ambas as mãos assim na lateral da sua cabeça, na sua têmpora, e você só vai soltar o ar. Puxa o ar, solto o ar. Puxo o ar, solto o ar. Puxo o ar, solto o ar. Puxo o ar e solto. Solto. É comum você sentir um desconforto no início fazendo esse tipo de respiração, não se preocupa, é normal a pessoa sentir um desconforto, mas com o passar do treinamento, você vai começar a ter resultados que você deseja. Ah, se você está até agora assistindo esse vídeo é porque você está curtindo as dicas de treinamento, assiste mais aí, já se inscreve, toca nesse joinha aí, vamos lá. Esse outro já é mais complexo, é um agachamento. Vamos fazer abdominal lateral, fazendo o um agachamento. Presta atenção. As mãozinhas não precisam entrelaçar, só coloca aqui atrás. Vai agachar, subir, agachou, subiu, agachou, subiu, agachou, subiu, agachou. Subiu. agachou. Mais uma, subiu, agachou. Subiu. Quando você faz esse movimento, na hora, você já vai sentir toda a lateral do seu corpo sendo bem trabalhada. Então, eu preciso que você me diga nos comentários, Professor, realmente, quando eu fiz esse exercício, a lateral do meu corpo eu trabalhei bem. Aqui é um vídeo de dicas de treinamento. Eu não estou preocupado em você sair repetindo sem saber o que você está trabalhando. Por isso que eu paro, explico, paro, explico. São dicas. Dicas de treinamento. Vamos lá. Esse outro exercício que eu vou passar não é difícil, é só você prestar atenção. Você vai fazer o seguinte, vai ficar com uma mãozinha assim, na lateral da sua cabeça. Ficou? Põe a mãozinha aí, Isso. Aí agora você vai fazer o seguinte, ó, vai fazer só esse movimento aqui. Girou, parou, tocou. Girou, parou, tocou. Mudou. Agora é a outra mão. Girou Tocou Girou Tocou Pegou? Vamos fazer agora direto? Então preste atenção 3, 2, 1 Só três vezes 1 1 2 2 3 3 Mudou Lado oposto e vai 3, 2, 1 E foi 1 1 2 3 2, 3, 3, fazendo esse treinamento, olha quanta coisa nós trabalhamos, trabalhamos a região das costas, latíssimo do doce. trabalhamos a região oblíqua do abdômen, trabalhamos posterior de coxa, bumbum, perna, trabalhamos a parte inferior do abdômen, olha quantos músculos você conseguiu ativar fazendo só esse exercício, mas ainda não acabou não. Vamos fazer mais um? Vamos fazer isso daqui agora, olha só. Presta atenção. Abriu as pernas, a largura do quadril, vai colocar ambas as mãos na lateral, só vai inclinar o tronco assim, para o lado, isso, direito. Ah, e vai sentir e aqui, é isso que eu quero. Volta à posição inicial, lado esquerdo, isso, volta à posição inicial. Vamos fazer dois, isso, dois, Volta à posição inicial, dois, volta à posição inicial e vamos a três. Volta à posição inicial, três, volta à posição inicial, mais uma, mais uma. Quatro, sei que está doendo, é normal, vamos lá. Quatro, isso! Já está sentindo? Está sentindo esse abdômen? Escreve aí nos comentários, eu tenho que saber. Outro exercício, abdominal. Mas esse abdominal, ele vai trabalhar a parte inferior. E é muito fácil. É assim, ó. Abriu. Abriu. Só esse movimento, ó. Lado esquerdo, lado direito. Lado esquerdo, lado direito. Só esse movimento. Ficou rápido. vou fazer mais devagar vai abrir a perna lado direito, volta, vai abrir a perna lado esquerdo. Só esse movimento para você poder ganhar resistência, queimar as gordurinhas e conseguir atingir seus objetivos. Gente, malhar é muito fácil, basta você fazer as coisas certinhas, com calma, sem invenção, que você consegue ter resultado. Outro exercício bom que eu gosto de fazer é rotação de tronco. Esse, essa rotação de tronco, vai entrelaçar os seus dedos dessa forma, vai girar, volta, gira, volta, gira, volta, gira, volta, gira, volta, gira, volta. Gira, volta. Vai. gira mesmo, Observe o meu pé, ó, faço e fico, giro. Afasto, giro, afasto, giro, afasto, giro, afasto, giro, afasto, giro, fazendo esse treinamento, eu acabo de explicar essas dicas pela liberação do seu médico, mais uma dieta. Você sim vai conseguir ter resultado, minha amiga, meu amigo. Muito obrigado pelo carinho. O exercício é para todos, desde a pessoa mais nova à pessoa mais idosa, desde o momento que tem a liberação do médico. Até nosso próximo encontro.